Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Bárbara Gordon, a super-heroína Batgirl. A Batgirl surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics número 359, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expandida em Secret Origins número 20, e na minissérie Piada Mortal. Barbara Gordon era uma jovem garota que perdeu sua mãe em um terrível acidente de carro. Com a morte de sua esposa, o pai da heroína começou a criá-la sozinha, e logo se entregou à bebida. Quando mais nova, Bárbara possui uma amiga chamada Marcy, e as duas sempre foram fãs dos super-heróis, passando tardes inteiras imaginando versões femininas do Superman, do Batman e de muitos outros. Devido à bebida, o pai da nossa heroína acabou morrendo de cirrose, e isso fez com que ela fosse morar com seu tio, o comissário de polícia Jim Gordon. Anos mais tarde, ela começou a se interessar pelo trabalho de seu tio, querendo sempre descobrir um pouco mais sobre cada supervilão nos arquivos da polícia. Numa noite, enquanto buscava informações, Barbara acabou presenciando o um encontro do Batman com o comissário Gordon, e ficou fascinada com o herói decidindo se tornar, um dia, a sua nova parceira. Assim, ela começou a se preparar para se tornar uma vigilante, entrando em aulas de Karatê e aprendendo mais sobre os mapas da cidade, além de estudar mais todos os dias para conseguir pular algumas séries. Dessa forma, ela se formou com apenas 16 anos, e começou a trabalhar na biblioteca de Gotham. Um dia, ela acabou criando uma fantasia feminina do Batman, para uma festa fantasia da polícia de Gotham. Ao chegar lá, Barbara encontrou o vilão mariposa assassina, que estava sequestrando o milionário Bruce Wayne. Ela começa a lutar contra o vilão e seu capanga, enquanto Bruce coloca seu uniforme e reaparece como Batman. Juntos, eles derrotam os capangas, e após esse evento, Barbara decide que deveria fazer o que sempre desejou na vida, e se tornar de vez uma super-heroína chamada a Batgirl. Ao lado da dupla dinâmica, ela conseguiu derrotar o mariposa-assassina, e se tornou definitivamente uma heroína. Entretanto, após combater o crime e ele continuar existindo, a Batgirl decidiu abandonar o traje, e tentar fazer a justiça de outros métodos, se tornando dessa forma uma deputada, conforme mostrado em Detective Comics número 422. Felizmente, ela logo abandona a política, e volta a atuar como uma vigilante para ajudar o Superman a solucionar um caso, conforme mostrado em Superman número 268. Retornando às suas atividades, Barbara começa um relacionamento com Dick Grayson, e até finge um casamento com ele, conforme mostrado em Batman Family número 11, onde eles se casaram para enganar um grupo de mafiosos. Porém, logo depois, Barbara desistiu de atuar como heroína, e terminou com Robin. Infelizmente, Durante os eventos de A Piada Mortal, Bárbara foi baleada pelo Coringa, e acabou ficando paraplégica. Inconformada, ela voltou a atuar com uma nova identidade, se tornando a Hacker Oráculo, que ajudava o Esquadrão Suicida em algumas de suas missões, conforme mostrado em Esquadrão Suicida número 38. Após auxiliar essa equipe, Bárbara decide voltar a ajudar o Batman, e dessa forma ela abandona o Esquadrão Suicida para se tornar uma membro oficial da Liga da Justiça. Unida a Canário Negro e a Caçadora, a nossa heroína dá mais uma investida em sua luta contra o crime, criando a equipe Aves de Rapina, especializada em combater o crime organizado. Aparecendo em diversas mídias, a Batgirl está presente no desenho desses Super Hero Girls. Ela pode ter uma perfeita agora, mas quando era criança ela nem acertar a própria boca. Ah, papai! E no desenho Justiça Jovem Invasão. Vamos sair pelo da Geral. Eu já fiz vídeos sobre outros personagens do universo do Batman e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo na sua tela.